Eu tenho uma frase que o pessoal uma reposta muito, que é depois da linha de chegada volte a treinar. Eu cruzo uma linha, eu não deixo cair, porque é muito mais difícil você voltar. Se você engordar, sim, sim. comer muito açúcar, você fica desanimado, perde teu, né, teu, todo o teu cardio, teu corpo já puxa, relaxa. Então, retorno, assim, é retorno, início é sempre difícil, sim. né? Você tem que gastar uma energia danada pra dar o start, né? Começar de novo, exato, né? Então, assim, mantenha esse movimento, né? Faça isso pra tua vida inteira, estilo de vida, quando você fala, ah, estilo vida, é, é você quem você é é, exato, né? mas é aí que está o ponto fundamental da corrida, né, amadora que as pessoas buscarem o prazer no que estão realizando ali, Sim. a atividade em si já tem que ser prazerosa e foi dentro disso que a gente criou o Corrida Perfeita, que era justamente para buscar esse prazer. Porque Sim. as pessoas viam a corrida muito, não dói, não dá, dói o joelho. O médico falou para não correr, para fazer uma maratona só no, no ano, que senão... Não, são coisas muito absurdas, é, né? Que... Sabe, sabe uma coisa que me perguntam muito? falou assim, ah, mas a corrida envelhece as mulheres, né? Ah, a uh -huh. corrida envelhece? Eu falo, gente, envelhece, a gente vai envelhecer. Não importa o que você... Não importa o que E é engraçado que a pessoa fala assim, a corrida envelhece fumando um cigarro, sabe? É. Aí você fala assim, como é que é isso? né Então assim, a gente vai envelhecer Não tem jeito, a gente vai morrer Ainda O que você bem, vai fazer né? daqui até o fim É que vai definir quem você é Como, que você vai viver. Como é que você vai viver Então eu prefiro envelhecer Essa é uma escolha minha, eu prefiro, eu vou envelhecer, certo? Então eu prefiro chegar lá no fim E olhar pra trás E olhar pra todas as minhas conquistas E falar, cara, que eu tenho experiência, eu tenho muito Nossa, olha que incrível Suas Ninguém precisa saber Eu sei Entendeu? Uhum. Ninguém. Precisa... Isso não vai pro fantástico, isso não vai pra lugar nenhum. Eu sei onde é que eu tive, eu sei quem, com quem que eu falei, eu sei com quem eu cruzei. E isso é viver.